Olá pessoal, hoje a gente vai falar das ferramentas do site do Departamento de Atenção Básica. Então a página hoje, Território Vivo da Atenção Primária, vai trazer algumas ferramentas, entre elas a nota técnica de apoio ao gestor. Vou entrar aqui no site, lembrando né, que a nossa página está aqui, Território Vivo da Atenção Primária, vou entrar aqui no site do DAB, www.saude.gov.br, e quando você entrar no site, você vai ver que tem várias abas aqui em cima, ó. inclusive com vários programas do Ministério, né? algumas políticas, tem acesso para o link para o profissional, para o gestor, cidadão, as políticas, né? A gente pode encontrar a política atualizada aqui, e alguns serviços como a biblioteca, eventos, entre outros. Esse aqui, então, é o site do Departamento de Atenção Primária. Do Ministério da Saúde. Hoje a gente vai falar desse link aqui, ó. Gestor, nota técnica. A nota técnica ela é uma ferramenta de apoio à gestão. Por quê? Porque ele vai trazer ela vai trazer algumas informações de maneira bem é, prática, né? Como o número de equipes de atenção primária, qual a cobertura da estratégia de saúde da família. E vocês vão ver hoje que é bem fácil. Ó. Primeiro a gente vai vir aqui no município e escolher um município. Eu vou escolher um município do Espírito Santo, aqui, montanha, aí vai aparecer a opção, né, se tiver municípios com nome parecidos. Eu vou clicar e ele vai gerar um relatório municipal. Então, se você quiser outros municípios, você vai ter que digitar um por um aqui e, e baixar os arquivos individualmente. E, além dessa nota técnica, a gente tem agora, neste espaço, os, os dados das obras do Requalifico BS, tanto para a obra quanto para a emenda parlamentar. Depois eu vou abrir para vocês verem. Abri aqui, ó, nota técnica do município de Montanha. Então a gente vai ter aqui ó informações do município de Montanha no Espírito Santo, da política nacional de atenção básica e os parâmetros atualizados. Né? Primeiro as características demográficas e socioeconômicas do município, é um município pequeno, 19.309 habitantes, lembrando que é um dado de 2016, a referência da nota técnica é dezembro de 2017, esse documento ele costuma estar um ou dois meses é, atrás, né? atualizado, para dois, um ou dois meses atrás, então o município de Montanha ele recebe esse valor de PAB, a partir dessa cobertura de atenção básica. A gente tem que lembrar que a cobertura de atenção básica é diferente da cobertura de estratégia de saúde da família, mas vai depender de qual é o modelo de atenção à saúde de cada município. Vou explicar isso mais para frente. Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, ó, o quadro de implantação das equipes de estratégia de saúde da família e de agente comunitário. A gente tra trabalha com três parâmetros, né com três itens aqui. Ó, o teto que é o máximo que eu posso solicitar ao ministério, o que eu já solicitei foi credenciado e aquilo que eu credenciei, mas implantei, ou seja, eu posso não ter implantado tudo que eu credenciei. E esse seria o valor mensal do repasse. É interessante a gente observar no Fundo Municipal de Saúde se é esse valor que está entrando o Núcleo de apoio à Saúde da Família, que no município né, a gente não vai ter, Brasil Sorridente, aí vem as, o teto né, e quantas equipes de saúde bucal que a gente vai ter, consultório odontológico, centro de especialidade, o CEL, o, os laboratórios regionais de prótese dentária, tem todas essas informações de todos os municípios do país. O PEMAC, aqui a gente pode observar que o município no terceiro ciclo cadastrou as seguintes equipes, né, seis de estratégia de saúde da família e cinco de saúde bucal, o NASF ele não tem, não foi cadastrado. E o resultado do segundo ciclo, que é muito interessante para a gente poder fazer uma análise comparativa aí, né? Programa saúde na escola, aí vai aparecer os dados também, política de práticas integrativas complementares, programa academia da saúde depois vocês podem baixar e olhar com mais calma. A gente vai ver aqui ó, o ano de habilitação da proposta, o número da proposta e se o valor foi pago, né, se está tendo custeio ou não. Isso aqui a gente consegue acompanhar e poder apoiar o município nessa implantação. O programa Telesaúde Brasil Redes, o consultório na rua, né, que não tem parâmetro, o acompanhamento do Bolsa Família. Isso aqui é muito interessante, porque de uma maneira rápida a gente consegue acessar esse dado. Né, quantas famílias foram acompanhadas e qual cobertura, qual seria essa cobertura de atenção primária para esse serviço específico, que é o condicionamento do Bolsa Família, né? acompanhamento de Bolsa Família. Sistema de informação para atenção básica, que ele vai direcionar para o site do ESUS. O programa Requalifica o BS, que é esse aqui, que eu vou mostrar para vocês rapidamente. A gente vai entrar aqui, ó, clicar em obras, vai baixar uma planilha do Excel. E essa planilha vai mostrar para a gente os programas, é, as obras, se é ampliação, reforma ou construção de unidade de saúde ou de academia da saúde, ó, como a gente pode ver aqui. Então você vai poder clicar lá no seu município e olhar se tem alguma pendência, ó, proposta com recurso suspenso, qual é o estágio da obra, se já incluiu o atestado de conclusão e pode verificar o que está pendente. Então, é isso. Hoje, o Território Vivo da Atenção Primária, a gente veio aqui falar um pouquinho sobre o site do Departamento de Atenção Básica, dessas ferramentas. Viemos aqui em Gestor, Nota Técnica. E agora você pode procurar aí o nome do seu município e quem sabe descobrir né, qual a cobertura de atenção primária, qual a cobertura de condicional, na, na, do Bolsa Família, né, do acompanhamento, ou até mesmo ver os dados consolidados por Estado. Está tudo aqui, gente. Tudo aqui no site do Ministério da Saúde. E essa é uma ferramenta que a gente apresentou hoje. Na próxima videoaula, a gente vai falar da biblioteca. A gente vai, tra vai trazer aqui ó, as informações dessas publicações que tem aqui no site. Aguardo vocês. Até a próxima aula.